Quem é a Renata? A Renata é uma psicóloga, se tornou uma designer em soluções de gestão de pessoas. Trabalha com mentoria há alguns anos e adora cuidar de gente. O que, que trouxe a Renata para o TOT? O que trouxe a Renata para o TOT foi a necessidade de aprimoramento e de conhecer um método de mentoria através dessa, não só da certificação, mas também dessa formação de novos mentores. Você chegou segunda, está indo embora amanhã, como é que foi a experiência desses dias aqui com a gente? Experiência riquíssima, é uma conexão muito intensa com o grupo, é, com muitos insights, estou saindo aqui não só mais fortalecida para atender novas pessoas, mas também para gerir o meu próprio negócio com ferramentas, com recursos e com grandes ideias e possibilidades de transformação de vida.